Se não houver crime de responsabilidade, o processo é um golpe. Então, vejamos, os atos de que me acusam foram praticados pelos governos que me antecederam e nenhum desses atos foram considerados criminosos por ocasião da sua prática nos governos que me antecederam. E também no meu governo ao longo dos anos 11, 12 e 13. Em que consistem esses atos de que me acusam? De eu ter contas no exterior? Não, porque não tenho contas no exterior. De ter praticado atos de corrupção? Não, porque não os pratiquei. De ter cometido alguma irregularidade com dinheiro público? Não porque não as fiz. Então, em que consistem essas acusações? São seis decretos de suplementação. Decretos de suplementação são o quê? São o seguinte, quando você faz uma suplementação, é como quando você vai no supermercado com uma lista, na sua lista está escrito todos os produtos que você quer comprar, dois quilos de arroz, dois de açúcar, dois de feijão, um quilo de carne. Essa, esse é o orçamento de um país, mas o país tem também um limite financeiro que está no seu bolso, que é quanto você pode gastar lá no supermercado. Se você vai no supermercado, no meio do caminho, alguém da sua família te liga e fala, em vez de comprar dois quilos de arroz, compra. Está faltando mais açúcar. Compra três de açúcar e diminui o arroz. Ou compra mais um quilo de, de, de açúcar, por favor, e não diz você diminuir o arroz. Aí o que você que faz se você só tem cem reais? Você tem só um jeito. Ou você tira do arroz, você tira do feijão, você tira do açúcar. O crédito suplementar é se você tirou de algum lugar ou se você tirou, em vez de comprar dois quilos de arroz, você compra um. Isso é o crédito suplementar. Eu tive de tirar de algo que já existia para poder pagar. E aí? Esses seis decretos de respeito a quê? A alguma coisa que o governo federal indevidamente embolsou? Não. Vou dar três exemplos. Um deles é um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, não é um pedido do executivo, é do TSE. O que, que ele pede? Ele pede para ampliar os gastos, os gastos com concurso público. E o que, que o Tribunal Superior Eleitoral alegra com razão? Alegra o seguinte, nos concursos que eu fiz, veio mais pessoas e pagaram mais taxas. Então, sobrou, eu tenho um dinheiro que eu posso colocar em mais cursos e fazer novos concursos. Esse é um. Outro hospitais federais do MEC, hospitais federais do MEC. De que, que me acusam? De ter aumentado o gasto desses hospitais federais. Como é que nós aumentamos? Aumentou o número de doações para esses hospitais. Então, essas doações se transformaram em gastos suplementares. E o último exemplo que eu vou dar é no Ministério da Justiça. Escoltas, escoltas e formação de servidores, também alegando aumento na chamada taxa de polícia que eles cobram. Veja bem, qual é a alegação principal? É que tendo de fazer cortes, nós ampliamos gastos. Só não contam que nós já tínhamos feito os cortes. Estávamos ampliando os gastos de medidas específicas. As outras questões que alegam, às vezes alegam, às vezes saem, mas eu respondo elas, diz respeito a atos de governo. Por exemplo, transferências de renda é uma das acusações. O Governo Federal faz transferência de renda. Para quem, por exemplo, faz seguro-desemprego, abono salarial, Bolsa Família. Nós fazemos transferência de renda para a população que, por um motivo ou por outro, é que mais precisa. Essas transferências de renda nós não temos, o Governo Federal, ele, não tem caixa, a administração centralizada não tem um caixa em cada estado. Então, a gente usa um banco público para pagar, fazer esse serviço para nós. O que, é que nós fazemos? Nós contratamos o serviço da Caixa Federal, por exemplo, para fazer os pagamentos. A discussão é quanto tempo nós levamos para pagar as diferenças. Que diferenças? No início, eu não sei, ninguém sabe quantas pessoas vão pedir abono salarial, quantas pessoas vão pedir seguro-desemprego. Se for, a gente passa um valor para a Caixa. Se for maior, ela bota, ela me cobra em juros a diferença que eu deixei de passar. Se for menor, ela me paga os juros. Ao longo dos anos, ao fechar o ano, essa diferença sempre foi positiva para a União, sempre a União passou mais dinheiro do que recebeu, isso ao longo do ano. Em momentos específicos, nós tivemos um saldo negativo, mas é importante destacar que ao longo do ano jamais o saldo foi negativo e, portanto, favorável ao banco e contra a União disso me acusam. Me acusam também, a última acusação, de pagar subsídios. O que, que são subsídios? Subsídios é a diferença entre a taxa de juros vigente e a taxa de juros que o governo cobra para viabilizar programas de investimento e programas sociais. Minha casa, minha vida. Quem ganha até dois mil reais, não tem, Pode, eu podia até botar um pouco mais, mas vou botar dois mil reais, não tem condições de chegar num banco e falar eu quero comprar uma casa própria. Então, o que, que faz o programa Minha Casa Minha Vida? Não só utiliza um volume de recursos que a União coloca e também diminui os juros que nós cobramos da casa própria das pessoas que mais precisam. Isso, quando o banco paga para mim, forma-se um passivo. O que nós fechávamos o passivo no final do ano ou quando a operação se realizava. Agora querem que a gente faça de seis em seis meses. A partir do momento que eles conseguiram aprovar de seis em seis meses, nós passamos a fazer de seis em seis meses. E mais, tudo que eles falavam que era passivo, o Governo Federal pagou à vista 55 bilhões de reais no final de 2015. Portanto, senhoras e senhores, é disso que me acusam. Eu tenho clareza que é ridícula a acusação. Porque o que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para a agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Há, de fato, um processo que está em curso. E esse processo tem nome. O nome é golpe. Esse processo é um golpe porque não se trata de um processo de impeachment, se trata, na verdade, de uma eleição indireta, coberta pelo manto do impeachment. Eleição indireta daqueles que não tiveram voto nas urnas, naquela que o povo vota. Aqueles 115 milhões que votaram nas eleições de 2014, que deram a mim 54 milhões de votos. Mas é um desrespeito também a todos os 115, porque os 115 saíram de casa e foram lá votar. Eles exerceram aquilo que é fundamental no Estado democrático de direito, que é o democrático, que é a legalidade e a legitimidade que só o voto popular assegura, fornece e garante. Então, o que acontece? Agora, como é um impeachment sem razão, sem base real, o que se está praticando é um verdadeiro, uma verdadeira eleição direta, travestida de impeachment, porque não poderiam fazer eleições indiretas, porque este país tem um regime presidencialista no qual, de quatro em quatro anos, o presidente é eleito. É isso aí, é romper com as bases do Estado Democrático de Direito. Mas a minha luta não é só para preservar meu mandato. É interessante que eles me acusam de programas sociais e de programas de investimento. A minha luta, como hoje aqui, é para garantir e preservar conquistas históricas da população brasileira conquistas históricas da população brasileira, como é o Mais Médicos, como é o SUS. E, para garantir que a democracia tenha um sentido substantivo, eu tenho clareza que é muito importante que a gente perceba que conquistas sociais, programas de crescimento e ferimento à democracia estão sendo praticados nesse momento no Brasil. Acredito que ter clareza disso é algo que nós devemos para o presente e para o futuro, porque eu tenho certeza que a democracia será sempre o lado certo da história. Muito obrigado.